Comecei a fazer já há alguns anos com a Dona Maria Mela, uma, uma senhora que faleceu há poucos há poucos anos e que era a neta de uma das uh, de uma educandas de, do convento de, das Ursulinas. Pois a Dona Maria Mela vem de... Vem de pronto, a avó dela, foi lá que ela aprendeu. E depois a mãe dela e foi, passou para ela e, entretanto, foi foi ensinando várias pessoas a fazer as queijadas. Não, faziam para venda, fazendo, porque antigamente, pronto, no caso da, da avó dela, que era o que ela dizia e consta-se que está escrito também em livros, é que ela quando a minha necessidade e ela tinha andado no colégio e precisava de dinheiro e então começou a fazer queijadas para poder vender pronto e assim começou uh, as queijadas caipreira e entretanto foi passando depois para, para filho para filho passou para a avó da dona Maria Mel entretanto passou para a mãe e também para um irmão da dona Maria Mel que era o senhor Alfredo que também faziam queijadas caipreira entretanto olha fui eu várias pessoas foram aprendendo e, e cá estou cá estou eu a fazer e as queijadas já, já eram faladas já no tempo de Dom Manuel, no fural de Dom Manuel em 1513, não me estou enganada. Os sete bicos, que dizem que é as sete quinas da bandeira. Pronto, realmente foi assim que eu aprendi, que me disseram que era com sete bicos e que era as quinas da bandeira. Três, quatro, cinco, seis... É que nós ao fazermos isto temos que vincar a queijada. Pronto, como está a ver, eu faço isto assim com a mão. Outras vezes utilizamos o prego, porque isto é, é, é um prego e, e uma rolha, mas é o que é mais fácil para as nossas mãos. Olha, eu acho que, que a queijada de pereira que é um doce maravilhoso. E é um doce fora de do vulgar. Como pode ver, é diferente. Além de ser trabalhado manualmente, também eh, os ingredientes também são é só. É queijo fresco, como está ali a ver, é, é, é, é gemas, tem pouca farinha, açúcar. É, é um doce muito bom. Olha, esse é. Eu gosto de comer uma queijada de pereira, eu não gosto de as comer quentes. Gosto de as comer frias porque acho que o sabor delas, para uh, sentir o sabor mesmo da queijada. E tem que ser bastante florinha. Agora, eu como uma queijada, Pode-se comer com chá, com café ou com café. Normalmente as pessoas nas pastelarias bebem um café e pedem uma queijada. A queijada come-se de qualquer maneira, mesmo sem ter qualquer companhia.